eu sou o Gabriel Zorda com a TRD E no vídeo de hoje a gente vai fazer o primeiro desafio de maquiagem aqui do canal Pra esse desafio eu achei que ia ser interessante se a gente fizesse a nossa maquiagem em ordem alfabética Geralmente a gente começa aplicando o primer, depois a base, depois o corretivo Mas aí no caso a gente colocar isso numa ordem alfabética a gente aplicaria a base, corretivo e depois o primer Eu espero que tenha ficado claro Mas enfim, se você gostou da ideia já dá um like aí no vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber os próximos vídeos Vamos pro desafio! Ai, tô com medo! <fixos> Bom, na verdade, a minha ordem de maquiagem seria primer, corretivo as sobrancelhas, aí eu aplicaria a base, aplicaria o corretivo claro, corretivo escuro, aplicaria um pouquinho de pó, faria o meu contorno, faria sombra e pra finalizar, eu passaria iluminador, máscara de cílios e um batom. Mas, tornando essa lista pra ordem alfabética, a gente vai começar com a base hoje. Bom, eu sei que em todos os últimos vídeos de maquiagem, eu só tô usando essa base aqui da Ruby Rose, que é a Natural Look, mas é porque eu tô gostando muito dela. Ela deixa o meu Feito muito bonito no meu rosto E ela é bem alta cobertura E se você ainda não assistiu a resenha completa dessa base Que eu gravei, clique aqui pra você assistir Depois que esse vídeo acabar Gente, eu tô completamente desacostumado A passar base sem primer antes Eu fazia muito isso Quando eu comecei a me maquiar Quando tipo eu não ligava muito pra primer nem nada Mas gente, depois que eu passei a usar primer Eu nunca mais abandonei Como eu sempre faço quando eu aplico a base Eu venho com um pouquinho mais Em algumas regiões que eu sinto necessidade A cara inteira Her primeiro passo já foi, a gente tá com a base aplicada. Eu tô sentindo uma dor no meu peito de não ter passado o primer antes, porque, tipo, não tá ruim, mas não tá perfeito, sabe? Enfim, base já foi. O próximo passo, de acordo com a minha lista de ordem alfabética, vai ser batom. Batom é literalmente o último passo da minha maquiagem, mas enfim, eu ia usar algum batom que eu já mostrei aqui no canal, mas recentemente eu comprei esses dois aqui que é da Boticário. Eu nunca tinha visto, eles são da linha Intense e eu tenho esse nude aqui, que eu acho muito bonita essa cor E eu tenho esse rosa aqui, bem plastic Barbie, sabe? Não sei explicar O nome desse rosa é surpresa E o nome desse nude aqui é 50 looks E hoje eu já não tenho muita certeza sobre o que eu vou fazer com a minha sombra Então eu acho que eu vou acabar aplicando os 50 looks então, o próximo passo da minha maquiagem é blush E como vocês já sabem, o meu blush favorito é o da Maybelline Ou a minha cara Mas se você ainda não assistiu o último vídeo de maquiagem aqui do canal Que foi esse Uma Marca Uma Make da Rubber Rose, Eu descobri esse blush aqui deles e eu acabei gostando muito Então no vídeo de hoje eu vou usar ele novamente Eu nunca apliquei blush antes de estar com o contorno feito Então... Eu não sei o que eu tô fazendo E como vocês sabem, eu sempre puxo o meu blush pra cima também, né? Só que tudo faz mais sentido quando o contorno tá feito Assim, tá ficando horrível Tá, eu apliquei blush nas minhas bochechas e nos outros pontos que eu gosto de aplicar blush Que são no meu queixo, no meu nariz, na minha testa Bom, agora a gente vai vir pro contorno E no caso, o contorno que a minha lista se refere é o em pó Que eu vou vir com essa paletinha de contorno aqui da Boca Rosa eu vou nessa corzinha aqui mais clara eu Vou aplicando... Oh, gente, não, isso aqui tá errado Muito errado Eu acho que pela primeira vez na vida, eu tô achando que eu apliquei blush demais porque eu sempre aplico muito blush, mas eu nunca acho que é demais. Mas hoje eu tô achando. Será que tá ficando menos pior? Tá, agora que a gente aplicou o contorno, que no caso foi o em pó, a gente vai pro próximo passo, que é o corretivo claro. Você provavelmente já deve saber disso, mas se você é novo no mundo da maquiagem ou se você não sabia disso, você jamais deve colocar produtos líquidos ou em creme em cima de produtos em pó. E é exatamente o que nós vamos fazer nesse vídeo hoje, então tem grandes chances da nossa maquiagem ficar arruinada. Bom, para corretivo claro, eu vou ver nesse aqui, da paletinha da Ruby Rose, que eu mostrei para vocês numa no... Com a make e eu vou vir aplicando aqui nos pontos do meu rosto onde eu gostaria, e com o beauty blender eu vou tirar as marcações desse corretivo. Tá, esfumou. Ok, esse aqui lá. E agora que a gente veio com o corretivo claro nos pontos altos do rosto, o próximo passo seria o corretivo escuro. E eu até poderia usar esse da paleta aqui, mas geralmente o produto que eu sempre uso é esse corretivo em stick, porque eu acho mais fácil de aplicar. E é aqui que tá o problema, porque eu falei pra vocês, né, que eu já usei o contorno em pó aqui, eu vou aplicar um produto cremoso em cima desse em pó. Mas, né, fazer o quê? E agora eu vou tentar ao máximo não arruinar isso tudo. Simplesmente não esfumar. Fiz os meus máximos esforços, eu juro pra vocês Mas se vocês prestarem atenção aqui não esfumou direito Aqui também, tipo, os maiores problemas foram aqui no contorno das bochechas e da testa Porque eu já tinha aplicado o produto em pó, como eu falei pra vocês antes Mas vamos lá, depois disso eu iria delimitar as minhas sobrancelhas E eu farei isso usando esse corretivo aqui Nossa, mas minha pele tá muito ruim Tá, vamos lá, eu vou passar aqui Ai, socorro. Enfim, eu corrigi as minhas sobrancelhas. Eu tô ficando triste já com esse vídeo. <risos> Ai, pra que eu tive essa ideia? Tá ficando horrível tudo. Tá, vamos lá. Depois de delimitar as sobrancelhas, vamos passar iluminador. E como vocês sabem, eu sempre gosto de vir com um pincel leque e com o meu bronzer favorito, que é esse aqui é o da Ruby Rose. Na cor 1, como vocês já sabem, e vamos iluminar o rosto. E agora vem a parte complicada, que é iluminar o arco do cupido, sendo que eu já apliquei o batom Bom, acabou que eu decidi iluminar o centro da boca também Pra dar um efeitinho meio metalizado Depois do iluminador nós vamos pra máscara de cílios Eu tô amando não ter falado a minha maquiagem ainda, porque ela já tá craquelando inteira Com certeza vocês já devem imaginar que a minha máscara escolhida seria a The False Sputure Drama Porque no momento ela é a minha máscara favorita Tá, beleza. De longe, eu tô vendo aqui no espelho que não tá aproximado, não tá tão ruim, mas no espelho aproximado, tá péssimo. Mas vamos continuar. Depois da máscara de cílios vem o primer. Eu já passei base corretivo Gente, por que Por que eu decidi fazer isso? Olha só o tanto que a minha base tá abrindo. Nossa, tá horrível Tá, agora que a gente estragou a maquiagem aplicando o primer Próximo passo vai ser pó fixador Que era uma coisa que a gente já devia ter feito há horas atrás Porque a nossa maquiagem já tá toda craquelada Pra isso eu vir com esse pózinho aqui Fixador banana da Luiz Anse, Que é o que eu sempre tô usando aqui no canal Eu vim numa meu blender pequenininha E vou aplicando nas áreas que eu deveria ter selado há horas atrás Gente, olha como é que vai ter salado depois que eu fazer o primer, mal sobrou a base Tipo, tem pigmento aqui agora só Tá, depois do pó fixador Nós vamos ir para as sombras E a gente vai começar com a Be Fabulous. Eu acho que eu vou ver nesse tonzinho Nesse aqui, clarinho, de marrom Vou fazendo uma transiçãozinha nos meus olhos E gente, eu não sei nem o que eu vou fazer hoje não sei nem o que, que eu vou fazer que vai combinar com esse batom aqui Eu acho que o que super combinaria era desistir de tudo que eu tô fazendo agora Porque tá ficando horrível Tá, apliquei aquele tonzinho de transição Eu acho que agora eu vou vir com esse vermelho queimado aqui Não, não sei Tá, eu acho que eu vou vir com esse vermelho queimado aqui Vou aplicando ele mais no canto de... Te... Nossa, ele é pigmentado Gente, aplicar a sombra, já tendo aplicado a máscara de cílios É a pior coisa do mundo Porque os seus cílios estão com a máscara já seca E aí, tipo, vai passando, na né, cerdas e pincel Uar! Tá, não sei o que fazer agora Eu acho que vou fazer um cut crease E vou aplicar umas sombrinhas metalizadas Na verdade eu vou fazer um semi cut crease Eu acho que eu vou vir nessa sombra aqui E aplicar ela na parte do cut crease inteiro Se bem que ela é bem escura, né? Mas enfim Hum... Eu escolhi duas cores que são a mesma coisa Só que uma tem um leve shimmer e a outra é mate Auge Vou vir com um rosa bem clarinho Metalizado no meio desse aqui pra ver se a gente consegue acender ele um pouquinho Tá, apliquei um pouquinho de rosa aqui pra dar uma acendida nesse cantinho Eu vou arriscar vir com um pouquinho de preto Tipo, um pouquinho mesmo E aplicar só aqui no finalzinho E pra finalizar o que eu vou fazer é pegar essa sombra dourada aqui E aplicar ela aqui abaixo do arco da minha sobrancelha Gente, olha que lindo que ficou, onde saiu a base. Simplesmente o pó não vai sair daqui. Você literalmente não consegue ver os meus cílios, porque em cima deles tem a máscara. E quando eu apliquei a sombra, ela se juntou com a máscara e aí os meus cílios ficaram da cor da minha sombra, então... Não dá de ver. Enfim, a coisa que eu mais odiei nessa maquiagem de hoje foi a minha pele. A minha pele craquelou, o meu contorno não esfumou direito, porque, como eu falei pra vocês, quando você aplica um produto cremoso ou líquido em cima de um produto em pó, ele simplesmente não mistura, ele vira uma massa. Bom, eu apliquei iluminador no meu rosto como vocês podem ver, pelo fato de eu ter vindo com pó fixador depois, o meu iluminador praticamente sumiu na lateral do meu rosto Ainda sobra um pouquinho aqui no meu nariz Pra ser bem honesto com vocês, eu gostei dos meus olhos Foi a coisa que eu mais gostei A pele foi a coisa que eu menos gostei Olha gente, de... ai, olha isso aqui Produto em creme ou líquido primeiro E em pó para selar os líquidos depois Nunca faça o contrário E eu acredito que com o look completo Nós já vamos chegando no finalzinho do vídeo Eu quero que você comente aqui embaixo para eu ler depois quais outros desafios Você gostaria de ver aqui no canal E se você gostou desse vídeo, por favor Avalie ele dando um like aí embaixo Isso é muito importante Tanto para mim quanto pra você Eu enquanto criador de conteúdo consigo entender melhor As métricas do meu canal E você pode receber mais vídeos como esse nos seus recomendados e o principal de tudo, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para você receber todos os meus novos vídeos e ser notificado quando eles forem ao lá Por último, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais Eu sou o no Instagram e no Twitter No Twitter eu tô sempre fofocando, tô sempre tweetando sobre tudo e sobre qualquer besteira lá E no Instagram eu sempre posto novos looks de maquiagem Prometo que bem melhores do que esse aqui, confere lá, arroba me segue Sempre tô postando fotos de makes novas, de looks novos, inspirações novas pra vocês. Eu sou o Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you!